Então, sejam bem-vindos ao meu quarto E a gente vai escutar as músicas de vocês hoje E aí, meus monstrinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu fiz uma postagem lá na Casa Monstro. para quem não sabe, eu vou explicar para vocês como vocês podem chegar até a Casa Monstro. É muito fácil. Vocês devem conhecer meu canal, então a gente vai lá pro meu canal agora. Certo? Em qualquer vídeo que vocês entrem aqui no canal, vocês vão ter um linkzinho aqui embaixo. E esse linkzinho, ele dá pra vocês, direção pra vocês irem para o grupo A Casa Monstro, que é onde tipo, a gente fala todas as nossas baboseiras cotidianas e eu me divirto com vocês lá dentro. E eu fiz uma postagem falando sobre música. Eu decidi saber quais músicas vocês mais gostam e reagir a essas músicas, afinal de contas eu acredito que eu não seja uma pessoa muito... Atualizada nesse quesito música Então tá aqui a postagem que eu fiz pra galera E eles fizeram, tipo, comentaram aqui embaixo E eu não tinha visto os comentários ainda Ah, o Hua K-pop Rockin' Russian Roulette Ambas do Red Velvet. Que diferente Eles usam, tipo, muita transição Tipo, design, sabe? Tipo, tipo design motion E a realidade da escola, tipo, deles é bem diferente assim. Eles tentaram acho, trazer tipo uma escola americana, mas com muito melhorzinho assim, muito mais fofinho. Ana Coile. Quando bate saudade do Crush ou quando eu estou na bed, eu gosto de ouvir Chicago. Highly suspect and lover. Não tenho a mínima ideia de quem seja, gente. Vamos ver. Why am I up so bad não. Nossa, tipo, é bem na bad, hein? Gente, sai dessa. Eu não fico ouvindo essas músicas, não. Pelo amor de Deus. Ah... Uh, a Don't Stop Living do Glee eu conheço, eu gosto. Se my girl não tem a mínima ideia de que seja também, vou dar uma olhada. Nossa, quem sabe? Nossa, é bem antigo, hein, amiga Ai, que engraçado. Eu não imagino escutando esse tipo de música também, gente. Se bem que quem sou eu pra falar, né? De música Ok, vamos pra próxima Será que eu vou gostar, tipo, muito de alguma? Camila Melo, tem várias que eu ouço Mas uma que em qualquer lugar que toca Eu danço é Bad Romance Conheço Bad Romance da Gaga, eu gosto muito de Bad Romance, na verdade Jay, gosta de todas do NX Zero Eu cresci com a NX Zero, então sou meio suspeito pra falar Mas eu não gosto de todas, eu gosto de algumas só ah, Pra mim, é, o Igor falou Pra mim depende as músicas mais alegres me agradam. Eu não tenho músicas que eu coloco e fico um dia todo ouvindo porque no fim eu acabo odiando. Mas a música que eu sempre escuto repetidamente é quando estou na playlist é One More Day, Chocolate. É, não conheço essa, essa banda também. Vamos ver. É K-Pop também. Eu acho muito legal as dancinhas de K-Pop. assim Um dia eu vou combinar... É de gravar comigo alguma coisa de K-pop. Vou mostrar alguma coreografia que vocês me indicarem pra ver se ele fazer e ver o que dá. A galera tá tipo muito na onda, né? Tipo, do, do K-pop, assim. Eu tô achando até que interessante as culturas é, de fora estarem influenciando. As culturas de fora que não sejam americanas, vamos dizer assim. Estarem influenciando bastante, tipo, o pessoal. Nossa, é muita música, gente. Ed Sheeran eu conheço. Demi Lovato. Fetter não é uma das minhas favoritas. É. Eu gosto mais de neonlights. Exo, da Beyoncé A Ju, Eronita falou. The beginning do One OK Rock. The beginning de One OK Rock é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito de J-Rock, de, de algumas músicas de J-Rock. E One OK Rock seria tipo, uma das bandas que eu mais ouvi assim, na minha época de Otaku. Gente, eu dei uma olhada em todas as músicas que, que vocês me mandaram, assim. E eu fiquei bem surpreso, na verdade, com o gosto de vocês. Eu imaginava uma coisa muito mais pop e tudo mais. E tem, tipo, uma mistura muito louca de J-rock, K-pop e os rocks mais antigos e tals. É, eu vou tentar ouvir todas elas com mais calma, mas pro vídeo não ficar tão longo. Então eu tô parando por aqui. Muito obrigado por vocês estarem sempre conversando comigo e sempre me mostrando o gosto de vocês lá na Casa Monstro. Pra quem ainda não faz parte da Casa Monstro, entra lá porque é bem divertido. É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou!